MUTO, yeah, MUTO, MUTO, MUTO MUTO, MUTO, Oh não! Quem é? Corpo, olha, uh, não sei onde é que, que era, mas de era de tipo... Oh Jota, cala-te a boquinha Não, era corpo tipo não, no canto superior não, esquerdo, não, no canto sei, tipo... Tu, não no não. canto eu superior esquerdo, no engine. alguma coisa. Eu estava em storage, eu tava em storage à espera que tipo... Era qualquer coisa do engine. O que não é, o Kiko, ah, Kiko não é de certeza é que eu viu que ouviu o a fazer... É o Castanho, o é, o é o Castanho que Cala-te vida, deixa o Kiko ficar É o Castanho, é o Castanho, ok. É o Kiko, é o Kiko não, Francisco. Kiko. É o, o Francisco. Francis. mano. enganei-me porque ele também se chama Francisco. Ok, ok. É Castanho, foi com já sabia. Porque é a cena Sim. que eu matei tipo, há 20 minutos atrás assim. é, é verdade, mano, eu estava ali tipo, no chão, o meu corpo ali há 20 minutos eu, eu, eu um... Nossa, vocês estavam indo para fazer reator e eu matei E eu pensava de é, valer é. um Olha, lá, estão dois reatores, houveram dois reatores depois disso e ninguém discutiu Lá não estás aí? Eu fiquei muito à toa Que sabe toda a gente tinha visto Estou aqui, estou aqui entra, entra então, já podes entrar agora eu Já, já estou entrado, zé ah, agora é estranho, Já o que? Estás tá entrado Já estou entrado Já estou entrado <risos> Tu és quem? Ah, estás então aqui, de lasca, de lasca, de ok. Já? Fogo? Aquilo que o Leon dá enquanto. Eu Joker, por onde é que é? Na elétrica, mano. 100% se, se não for eu, sou eu. Por onde é o Joker? Ah, ah, se, se não for eu, és é tu. Ah, <risos> <estávamos> ah, <risos> bem, bora, bora, isso é a realidade. Eu matou à minha frente o jogo. Olha, lasca, lasca, confiar, lasca, oh, vou confiar, vou confiar. lasca quando morreres. Lasca, lasca. Vou quando morreres não, não consigo, podes falar, ok? Não. não podes falar nunca mais quando morreres. Mano, Mano, não não dizer, olha, só só podes falar na próxima volta. Mano, um por podes tipo um bocadinho. Calma, calma, calma. Eu vou seguir o basto. Eu vou o o basto. Simplesmente eu não acredito em ti. Eu tenho o pior timing das pessoas. Olha, fiz esta Opa, não falem todos. Deixa-me a falar. E depois o João Fala. Mano, não precisa ah, ver. Oh Martin, cala te fogo, fogo mano. É sério! é pioring, não, é tá ah. não sabes matar ah. na elétrica. Oh meu Deus, vocês já consigo. estão -se a falar isso assim irrita tanto, juro. Puto, puto, Put. sabes que a elétrica é tipo o sítio onde toda a gente vai no começo do jogo, Por porque tu pegaste que na elétrica. Se tu, tu matas logo e não entras na tubação logo a sair, logo. O que é que entrou exato momento? Eu Fiquei ali à espera para ver se não vinha ninguém E depois que eu não matava, o que entrou Não, puto nele, eu que nunca se fica à espera, bro Estás a ver, Só não sabes matar nele O Ju não sabe matar nunca, achas é que, é. que os dois já matou Está a falar a única pessoa que está morta Coitado, o Ju nunca ganhou nenhum jogo de standoff Mano, fogo Estava a fazer até se não estava a ver o resto, porra Eu acho que é o Alex O quê? Desculpa Desculpa a reação eu do Alex. O vai estar a concordar com toda a gente. Eu acho que é o Alex, a reação do Alex. O quê? Desculpa? Estás a falar com quem? <risos> Olha o LED sul, -so. vou estar a seguir o LED sul. -so. Segue à vontade. LED sul matou o vermelho. O quê? O vermelho, o vermelho é uma plástica. Eu estou neste momento no oxigênio. Vejam-me a fazer a taça que vão ver que, que vai acabar. Pumba! Vejam-me a fazer oxigénio <risos> Oh, mano, eu pensava eu, eu que tu fazer de qualquer que mano não... Ai, ah, o quero... <risos> que é que eu vou fazer oxigênio Deixa-me fazer aqui um oxigênio tu... mano Deixa lá fazer, um tu... fazer a fotossíntese, espera aí Não, não, não, não Esquece Não Está a ser para trás de qualquer pessoa mano não, eu, like. mano, é um, eu. Cara, eu. Eu. Eu, eu, eu, eu, eu, right. estás a dizer que eu é o impostor. Eu até esqueci-me, mano. É um bocado o que, que é fodado, é perfeito. Oh, meu, mas não. Só que tá falando no chat que eu é o impostor. Ah, bem, tá bem. Mano. Eu disse que não sou. Eu disse. Opa, mas tu também quanto és também dizes que não és, porque não é para aí. É perpas, Eu acho que a tua tá, fibra ainda não está as Não, tal, que micro. Finalmente. Olha, mas pode estar Oi. com o micro ligado ou não? Não, podes calar a boquinha. Não, pode muito muito muito Mute, Olha, já sei quem é, porque É o led-sul, é o led-sul. O quê? Desde mano, Olha É o Alex, olha. O, olha, o Alex está com uma si movimentação muito estranha. O quê, mano? O quê, mano? Está a fazer oxigênio, o Alex entrou na sala ah. lá, e depois saiu de novo. Lássica, eu não queria dizer nada. eu entrei na sala e acabo a fazer as missões Eu não queria dizer nada, mas feito. Dizer, culpar uma pessoa, culpar uma pessoa porque ele estava com uma movimentação estranha, não é uma coisa muito normal, mano? É assim, é assim, olha. para mim? para mim, Lássica. para mim, Olha, Olha, agora cá para, mim, a Olasca, que a que cá para oh, mim é o Alaska, cá para mim é o Alaska. O oh, mano tem scans, ser, é cego. a fazer bem. Então quem é que acham que é? Quem é que acham que é? Sem serem. Eu, eu, não acho, não sou, eu, sou, eu Sério, acho que Sério, é o, eu acho que Sério, é aquele gato, eu acho que é aquele gajo estranho. Eu acho que é aquele gato que diz lá se volt, é aquele gajo que diz lá se keep volt. E a Tereza está nesse. Ia. Mano, estão todos a votarem em mim, pá. Eu acho que é o Eu acho que é o Eu acho que é o Ele está muito caladinha. Não. Mas faz parte do jogo. Não. <risos> Não. <risos> uh, ok, corpo Você... ao pé de cafetaria, à esquerda de cafetaria. Ah, à é esquerda da de cafetaria. Não Jesus, é não! não mano, eu okay. eu é o quê? É o que Alex? Mano, não A câmera mano. A única coisa que ele faz é, é de é o do Alex. Yeah. Do boy, <risos> e vou bocar no Lasca, esquece. Não, não. Vote no Lasca, não, não. quero nem eu saber. Não, não quero tá, nem eu saber. Não saber mano. O eu acho que eu não quero Alaska. nem saber, mano. Eu nem estou a jogar. Eu nem estou a jogar. Estás-se <risos> para mim a ver que é <risos> <risos> <risos> <Alasca>. <risos> o Lasca. É Puta eu juro. É o Lasca. Oh, mano, Eu fiz scan à frente na Olha. Eu fiz scan. Se não vou, estou a o Let's. O É o Carvalhal. E eu nem estou a jogar. Tô, tu estavas a dizer o a estou a dizer, mano. Let's go, let's go, Let's go, és grande companheiro, Let's go. Obrigado, eu só matei o Martin mesmo, eu nunca mato ninguém. Olha, olha, eu estava com o Let's Soul e mais duas pessoas. É o branco, é o baixo, é o cabeça de Alface. Eu não sou, vocês já sabem que eu não sou estão a dizer que é o cabeça da alface Achas que tá... é o baixo, é, é, é o branco, é o branco, é, é o com branco Comem-se, comem É o branco, começa. é tem... do... o branco Tem ser o branco, tem de ser o branco Ninguém me matou o mas... posso... baixo, eu tinha tipo um a Mas eu não vi, tem ser Estava o Estava com vocês, mano Estava Estava meu deus, que Ainda vai ser o Kiko, é baixo, okay. o baixo, mas pronto. Eu estou a pensar que é o Bastos, mas pronto, eu vou, eu mas vou então comentar o, em vocês. O Você que que mesmo. Mesmo. Eu, eu, eu, eu, eu Eu sabia. Ok, agora eu gosto, agora eu, eu gosto A cena com que o Kiko me tão mesmo as já É o Azul. É Azul, ele ficou meia hora para fazer o Coisa, eu tive de ir lá fazer à pressa. Ah, ok. É o Carvalhal, é o Carvalhaisons in the Nations. não sou não, não, não. mas é verdade, ele é mau no jogo, é verdade. Eu não sei se é ou não, mas era muito mau que eu se enganado. enganado. É um Alkenpick, um trolha mesmo. Eu ainda, eu ainda estou com uma p***a. Yeah, ok, ok, ok. Vão parar de me Oh, mano, não estou, não, tô, não. antes que tinha que uma pessoa, esperças. mas eu já tiro. Olha, olha, report. mano, eu sei, eu sei, é o laranja, eu vi, eu vi, tipo, ele matou, tipo, ele foi ter comigo, ele foi ter comigo, ele foi ter comigo, e tipo, e eu, tipo eu fui para cima, ele foi ter comigo, e tipo, ele estava a vir de cima, e depois eu fui para cima, e vi o corpo morto, vocês tá estão a ouvir? Fui geikado outra vez. Sim. Mano, quem é que me está a geikar? só, oh, oh, oh, vota no gás, mano. É tu que, que estás a foto. Eu aqui, claro. aqui, cara? Mano, é quem tu, não, não, é não, não, não, não, não, Vocês são, que não, não, não, para. Olha o oh. Olha o corpo do Alex numa maciã na cafeteria. Eu acho. Eu acho que ele da vida. Eu acho, vida, não? Oh, eu eu acho, acho que ele é da vida. Eu acho que o corpo do me Não olha. Eu estava no segundo com o João. É eu estava saindo lá. Eu não, não, não, o corpo não, do Alex oh, na oh, cafeteria. Oh, oh, oh, cafeteria. O eu, eu morri. ai é ah, yeah, morri. Ia. Eu acho que sou eu. Sou eu, agora já admito. assim não tem nada a fazer. Ana, mata-me. Puta, Tínhamos a passar o 20. cooldown, vai fazer a task, não é Zé? <risos> <risos> <risos> Ainda morres. Vais-me morrer em 20 segundos. Olha, então, oh, oh, vamos 20 20 lado, 20 20? pois. Até mas tu disseste. Oh, oh oh, pois tu disseste o que a culasca não era? Ah mano, foi muito <risos> easy. <risos> -po, dizer, porque... mano, ga... Não ga... gajo gajo podes dizer, mano! Não podes dizer! É o David, é o David, é o David! É o David, oh, é o Vasco andava a comida! Fica tipo a fazer piadas como tipo. Bora votar no gajo que chama se chama <cenasInaudible."> Skip Votes e eu para... Oh! Morri! Ai a Zé, na minha frente! Morri! É o que eu vou! Ai <cisa> não... oh, meu Deus! Porque? Por que, Leo? Porque... Não, é o quê, mano? Quando é existir Mano, leo, leo, tu até és... leo, vou admitir, tu és bom bom a jogar a jogar Eu não isto, eu não não eu não eu tu estavas lá em cima com o morto ao lado, com o morto lado isso acontece com vez, isso acontece com o O morto tem baixo de ti, é que É a minha melhor. Eu votei em mim, mas não sou eu. Eu votei eu em mim, mas não sou eu, mano. Fogo! Diz quando é que eu, eu... eu sou? Nem é tão easy. Isto é umas despidas. Ah, mano, eu morrer! para a hora. Calma, calma! Tu Carvalho, tu és morra. muito estúpido! bro! E mano! Eu eu o eu eu eu que é que eu Que burra, sério, mano! Oh, meu Deus! Ainda por uma o gajo admitiu que era ele e nem sabia de Não, vocês não estão a ver, não a ver! Eu já tipo lá fazer o coisa e eu acho que eu a cena Mas é que eu escrevi giro. no set dos mortos Por que é o aquele... vocês que botaram no Carvalhão? Por eu é mano, o gajo entra na tubulação diz que é ele e depois para mim é o Bastos <risos> <risos> Desculpa lá, eu, eu matei triste, o, o, tipo, o, João, o João lá na boa a fazer o reator eu mato, eu assim porra sabes que eu entrei na Bente e o Jota a fazer o scan? Eu entrei na Bente e o Jota nem sequer reparou a minha sorte Olhem. é não um Dead Olhem... <risos> O teu mata-lhe, Fernando, e isso é ó, baixo é. Oh, oh, está oh, calado. Olha, mute, tá, mute, mute, mute, a... mute, mute, mute. O reator, aquela, aquela mãozinha do reator. O pai que era eu não te matar. sei Eu não matar. Estava a fazer mas estou estranho Não, não, não, tipo, eu pensava que tu... que uh, não estava me sempre onde taxa. não no Okay. Entre o é um quê? onde... é que foi? Onde foi? No o 2 no O2, no 2 O2, já no O2, tinha dito. Com... Basicamente no corredor direito. Mas, olha... Mas, olha mas também, o Lasca foi o Lasca. Não, não, o Lasca morreu. O Lasca está yeah, o está tá tá tá tá morto. O morreu? Eu acho eu acho que é o Reaper porque o, Reaper tico, o Lasca estava a dizer que recuperar o pai de p duvidoso. Não. Hum. não! Não, não, não, não. Deixa-me falar, deixa-me falar, por favor, deixa-me falar. Uh, eu reportei o Bastos, eu não reportei o Lasca. O Lasca já estava... tipo, o Lasca morreu. Eu reportei o Bastos, nada a ver. E tipo, até eu matar o Lasca, ainda não passaram 10 segundos. Espera aí, quando é o cooldown que eu não sei? 10, acho que 15, não é sei. Uh, 20, 21. E não, 20, não 20, passaram 20, 10 segundos 20, para eu é, matar o Roger. É quem votar em quem? Uh, quem é. votar em quem? Eu uh, vou dar skippa, eu vou. Não votem no Léo. Uh... Votem em quem? Votem em quem? Eu dei skip, Eu vou dar skip, e eu eu dar... eu eu vou... eu uh, vou... não estou a perceber nada. Dou skip ou Não Deixa-me falar. O Leo é um skip porque o Leo uma boa justificação para não ser ele. Eu vou dar skip, eu vou confiar no Leo. Eu acho que vou confiar no Léo. Yeah. Olha, se, se eu, for eu vou dar skip. Parado... Yeah, eu skip, eu já dei skip. Mas eu quem tem, é que me deu o Dead Bar eu Eu tenho no Léo, se não sei. engano. Estavas a falar dessa aplicação? Eu estou a ter do a mão para ir fazer essa aplicação, mas não, mas já ainda consentei. Olha, sabe porquê é que eu acho que eu já sabes, puto? Porque eu, tava, eu, eu passei por ele e ele tipo. O teu filho eu fui. Eu fui. Deixa-me falar. Ah, deixa-me falar. Puto, teu Tipo. <risos> uh, corpo, Olha, corpo, corpo, corpo ao pé do armazenamento. Voltou. Voltou a... yeah. eu armazenamento, o que é que tens? Ao pé do armazenamento. É fixe, é, nada, é, ninguém. Eu não posso continuar a teoria. A teoria. Então, é então saiu. O jogo acho que não é porque eu tenho que estar. Mas pode estar a fazer feio de trás. foi assim. já jogo está cara Deixa-me falar. De, deixa o ripa tá, deixa o ripper. Passou por mim. E ele tipo. Quando, quando tu cruzas com um gajo e ele vai-te matar e volta para trás? Sim. Ele tipo, ele voltou yeah, yeah. para trás, só depois pensou, Ai, não é, é melhor não matar agora e tipo, passou. Quem? Quem? É por causa que eu acho que é ele. Eu sei às vezes olha, faço isso digo, e sou inocente. Mas, mas quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Eu disse quando eu disse que tu estavas desfeita, desfeita, eu voltei tipo, para trás e continuei só para ver. Mas quem é que estás a falar? Tens quem é que estás a falar mesmo? Mim. Eu fiz o caso, duas vezes Ah, ok. Eu lá, mas eu vou votar no Carvalhão Eu também vou votar não no Carvalhão Ele é tem não é suspeito não, suspeito não não eu eu uma boa prova O Léo tem uma boa prova eu Vou dizer se não está suspeito vou Eu disse A sério Não é ele o quê? Oh. Oh. É o Fénix! É o Fénix! É o Fénix! É é é Olha, era o seu! Ou... O... Mas... Eu tenho o que vos é dizer não. uma coisa. Eu tenho que vos dizer uma coisa. Espera, ouçam, ouçam. Diz. Sempre é que o Edson está a concordar é. com todas as decisões dos outros, é porque ele é o investidor. Yeah. E não, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Ouça uma coisa. uma coisa. Olha, uma coisa. Não é Skype! É skip! Diz skip! Por favor! Isso dá-me muita impressão. Lembrou-se do primeiro corpo que o Léo reportou. Foi o lá que o Léo. Eu estava nas ventes, eu saí das ventes. O Léo, quando eu vi o Léo a passar, eu saí das ventes e passei por alguém. Esse alguém tipo não não reparou que sou eu, porque pensava que eu tinha passado pelo Léo. E, e nesse momento um, quem passou por mim era burro porque tipo eu passei já tinha passado pelo corpo. E o Léo foi reportado. Isso é mais complexo é que é a história muito da matemática. É é. <risos> <risos> <Eu> não Não, <me risos> oh, não vou fazer as lutas porque acho que é o verde. É o verde. É o verde, para mim também. bem. Não, não Não, não gosto. muito Não, não, olha eu estava com o Alex e Não, não Olha, oh, o Phoenix oh, oh, deixa-me falar. <coughs> Olha, puto, o Varsus estávamos na midway e tipo, a fazer o scan do lasca Puto. O gajo é tão Eu acho que é o verde, claro. Você eu acho que, que, é que é o verde, claro. Pera, Como é que pera. Sou eu, eu antes, do, coisa. antes Mano, antes, fogo! Tu é movimentação também, Lasca! Para de ser possível com a minha movimentação. Tu tá é movimentação, movimentação. Olha, da última vez que eu disse com movimentação estranha, aceitei, né, Alex? Oh, mano! Olha, ninguém construiu eu não da só mais uma coisa, quem, quem, foi na quem foi o último a entrar na Badmei? Quem foi o último a entrar na Badmei? No ah, Não me faço a mínima ideia, eu saí quando vi. Eu saí quando vi. Eu, sei. eu nem saí, eu nem saí. Vocês já não estão. São... Quem foi o último a entrar? Eu acho que eu gosto. <risos> é mas nem sequer fui eu que. Estás a ver? Estás <risos> a ver, Alex? Não, não foi <risos> ele <risos> que matou, não foi ele que matou. Fui, do É, é no. É. operação. Ah, operação para a Rádio CS. É, Olhe, é, é é não, olha, estamos a ouvir. Castanho. Ah, putz, quem é que é? Este, o, o, que é. Que é oh, o Kiko diz que é o castanho. Como assim? Eu estava. Tem suspeitas? Por... Castanho? Não, mano, o seu Kiko não tem provas. Se ele não tem provas. Eu vou no castanho. Olha, eu vou no castanho. Nunca ninguém tem provas. Eu vi o que Está cozinho. Se não, eu castanho, o... É o... se não for o castanho, é o Kiko. Eu vou pensem dar a assim seguir assim. porque ele não tem provas. provas. Olhem, pensem assim: se não, castanho, se não for o castanho, é o Kiko. Puts, se não for o castanho, é o Kiko. Combinar muita gente e ele não vai ganhar o jogo, só a matar -o nós, porque ficava no Kiko e depois foi precisar é o Kiko. Que... Oh mano, eu estou a suspeitar do Carvalhal e do Led Soul. Hã? Ah. O okay. quê? Vocês suspeitam só passaram um 10 segundos do jogo. O mesmo? Sim, eu também acho que sim. É pela isso. maneira de falar eu, e pela. Mano, na, eu disse, opa, eu exemplo, disse quando, quando vocês. Fazes... Oh, anal eu, eu, eu, eu, é eu disse quando vocês. Tu fazes cenas boé. Tu fazes. analises as cenas boé. Sim, eu vou fazer cenas boé. Boé é tua. Agora sempre quando eu não que estou a escolher isso. Mano, foda-se. Mano, meio do jogo. Tu analisas as coisas, mas eu disse que ia fazer a tasca das folhas e fiz a tasca do oxigênio das folhas. E tu não votas, portanto eu sou satisfeitável. Eu já... Eu já roubar, eu já no Vá, man. mute, eu mut, é, muito, mute, mute, mute, mute, mute, mute. mut mais não. Não. Vá, mute. Sem provas, sem provas não podem não pode evitar. Ok, é, lá. Não, eu vou ter é, o é, é, já. Puto, não. Não vou te juntar. Olha, pensa, Lasca. O que que tu disse que era o, o gajo a sair da venda? E oh quando olha, eu, era eu jogo quando, isto, não sei eu Olha, eu jogo isto, puto. eu jogo isto há de tempo. Já boa de vezes que eu disse que era um gajo porque saiu da venda ou porque me pareceu fazer alguma coisa e não era, e eu era indecedente, mano. Put eu? Matou vou, o Bastis eu... na frente. Portanto, ok, não, putz, agora yeah, vai yeah. no quê? Yeah, nice, Se o gajo okay. tivesse matado na frente, tinha reportado. O David está a ver aí nice, ok? Acho que já é o David. Ya, é, depois é, está bem. eu quer dizer, o gajo, o gajo eu estava na, na, na não, não. agora vai no gigs, eu estou canho. Oh, tu no Phoenix. Eu vou no fênix de também. Deus, também, não sei, não. Pois o Carvalho Não dá lata, sul certeza, mano. O gajo está a bater no Phoenix. Depois quando, depois quando não eu não estou, eu não estou a defender o fênix Eu não estou a defender o fênix mano. Ó, olha, não sei porque é que estás a dizer isso, porque tipo eu não estou a defender o Fênix, mano. Eu acho que eles me quicaram. Não, o tu gajo disse simplesmente porque o Kiko te acusou. Mano, eu acho que ela. Para mim, para mim. Sou. Eu, Léo, se tu matar, vou ficar mais chateado, Pois. e também acho que é o Carvalho. Concordo, concordo com o Léo. Mano, não é que sou o porquê? O Alex acabou de fazer a mesma coisa que ele. O Alex saiu a dica do Léo. Tipo, o Alex Ok, okay. Porto, parece que consegui ficar até quarto. quarto, ok. okay vocês jogaram um, você um bem, vocês até querem. Vocês não Vocês não acreditam em você mim. Vocês dizem sempre, ah, isso aqui é teorias é é da